Pegue o braço direito e parafuse na lateral direita do assento utilizando um parafuso. Faça o mesmo com o braço esquerdo. Retire a tampa protetora do encosto e encaixe o apoio de cabeça. Agora encaixe o encosto no assento e una-os com os quatro parafusos restantes, dois de cada lado. Pronto! Você já pode utilizar sua cadeira!